Silvio Santos coloca a SBT à venda. Ao que parece, o SBT corre o risco de mudar de dono em muito pouco tempo. De acordo com informações do jornalista Gabriel Ravache no portal Notícias da TV, Silvio Santos autorizou que seus representantes coloquem à venda a emissora fundada por ele em próprio há mais de 40 anos. A publicação aponta que executivos do SBT se reuniram recentemente com representantes de um dos maiores conglomerados de mídia do Brasil, a fim de discutir a possibilidade de compra do canal lançado em 1981. As negociações, no entanto, acabaram não indo para frente. O Silvio quer um bilhão de reais para vender a TV. Mas quanto vale o SBT sem o Silvio e sem as empresas do grupo que anunciam no canal? Um modelo de negócios foi montado para vender os produtos de Silvio, analisou uma fonte da reportagem original, que teve acesso aos detalhes da proposta. O ex-presidente de uma emissora de TV, que não teve o nome identificado por Havashi, defendeu que o valor exigido pela família Bravanel seria o menor dos obstáculos. O problema não é o preço. A dificuldade é mostrar que um bilhão de reais vai ser recuperado e vai virar ainda mais dinheiro no futuro, considera.